Olá pessoal, sou Flávia, pedagoga da Divisão de Ensino e Aprendizagem Tutorial, mais conhecida como DEAT, que é um setor da Prograde que faz o acompanhamento do desempenho dos estudantes nas disciplinas da graduação. Hoje vamos conversar um pouco justamente sobre as particularidades da graduação na UFABC. Bom, vocês ingressam em bacharelados ou licenciaturas interdisciplinares. E esses cursos possuem algumas especificidades na sua organização curricular. Por isso, é tão importante que vocês se organizem e entendam o projeto desses cursos. E aí eu destacaria o primeiro elemento, que é entender o sistema quadrimestral de funcionamento das disciplinas e da própria UFABC. O sistema quadrimestral ele compreende 12 semanas de aulas, por isso é importante que vocês observem alguns itens que eu descrevi aqui para deixar bem marcado. É importante que vocês avaliem o número de disciplinas que vocês estarão matriculados, porque nesse curto período vocês terão listas de exercícios, relatórios, resumos e outras atividades propostas pelos docentes. Então, é, é, é importante que vocês tenham consciência de que o curso ocorre de uma forma dinâmica. E ele exige dos estudantes uma organização, disciplina e autonomia no desenvolvimento dessas atividades, para que vocês possam ter um bom desempenho e aprovação nas disciplinas. Por isso que a gente chama bastante atenção para esse planejamento, desde o início do quadrimestre na escolha das disciplinas. O segundo aspecto importante é que vocês conheçam a metodologia de avaliação da UFABC, e por isso eu farei a inclusão de um breve vídeo produzido pela própria assessoria de comunicação e imprensa e por um projeto nomeado PET da UFABC. O primeiro passo para você entender o método de avaliação na graduação da UFBC é saber o que é crédito. Crédito é a quantidade de horas semanais de uma disciplina. Você já reparou que na frente dos nomes das disciplinas existem três números entre parênteses? O primeiro número corresponde às horas de teoria, T. O segundo, às horas de prática, P. E o último, às horas recomendadas para estudo individual, extra classe. Para saber a quantidade de créditos de uma disciplina, Basta somar o T e o P dela. Outro aspecto importante para saber, nesse primeiro momento, é o significado dos conceitos utilizados aqui. Resumindo, é o seguinte. A. Que equivale a 4. Você foi excepcional e todo mundo te admira. Ou te odeia. B. Que equivale a 3. Você foi bem e vai se dar de presente um super Sunday que você merece. C. Que equivale a 2. Você foi ok, mas gostaria de ter uma máquina do tempo para voltar ao passado e fazer você mesmo estudar mais. D, que equivale a 1. É, passou, mas o FBC acredita que você pode fazer melhor. Havendo vaga disponível, tente fazer a disciplina novamente, vai? F, que é igual a zero. Hum, você foi reprovado. Mas você vai levantar, sacudir a sujeira de borracha e cursar a disciplina de novo para obter o crédito. Ó, oh, também é igual a zero. Poxa vida, reprovação por falta. Bom, eu sei que você teve seus motivos. Eu te perdoo, mas se você quiser o crédito, vai ter que fazer a disciplina novamente. E não entra nos cálculos dos coeficientes de desempenho. Quer dizer incompleto, ou seja, faltou você fazer algum ou alguns dos requerimentos para a conclusão da disciplina e não pode deixar para fazer tudinho de uma vez no fim do ano tem que fazer até o fim do quadrimestre seguinte para esse conceito I virar um A, B, C, D, ou F. A avaliação das disciplinas da UFABC é muito importante, porque ao final do quadrimestre, vocês terão uma média de todas as notas e conceitos, como foi descrito, dessas disciplinas cursadas, o que vai resultar num coeficiente, que é nomeado coeficiente de rendimento. Esse coeficiente, ele vai ser utilizado em vários momentos na universidade. Então, quando vocês forem fazer uma nova matrícula, a matrícula, é, o critério de seleção, será justamente esse coeficiente de rendimento de vocês. Assim como... É, na concorrência por editais, de extensão, de pesquisa. Então, em vários momentos, o rendimento de vocês será utilizado como critério para a seleção na instituição. Por isso que é tão importante que vocês saibam disso desde o início. Nessa página, vocês encontram todos os projetos pedagógicos dos cursos de graduação e podem também é, aprofundar algum tema de maior interesse. Finalmente, destaco a importância de que vocês procurem os docentes, os monitores, durante todo o quadrimestre, conforme surgirem dúvidas. A DEAT também está à disposição. Vou deixar aqui no, na descrição desse vídeo o nosso e-mail. Vocês podem contatar para dúvidas sobre o projeto pedagógico, entre outras questões que surjam sobre o funcionamento da UFABC. Sejam muito bem-vindos à UFABC e aproveitem a, a, a riqueza e as potencialidades desse projeto.